Mesmo com bons pilotos e performances, a Fórmula 1 não costuma olhar muito para os talentos da Fórmula E e da Indy. É ruim para a F1 que suas portas de entrada não se abram tanto para pilotos dessas categorias? Foi abordado no Paddock GP desta semana. É, Guima, a Fórmula 1, ela acaba sendo meio que snob quando olha para os pilotos de Fórmula E e da Indy, de forma geral? Sim, eu, eu acho que sim. É, sempre tem um pouco de pé atrás e tudo mais, ou, ou, e aí acho que só o cara sendo muitíssimo badalado mesmo, com grande, um grande carisma, e o cara vencer todas as coisas, pode abrir um sorriso lá na Fórmula 1. Acho que existe uma questão dessa ainda é, na Fórmula 1, é, e, e só uma coisa assim pode, pode quebrar. Mas acho que é um pouco snob, sim. Até a, a, a gente vê pela própria resistência da Fórmula 1, da maioria da, da, das equipes, em aceitar Andretti, por exemplo, aceitar o... Né, toda essa, essa questão da Andretti você não, não vê uma unanimidade no grid né não é só a Mercedes que é contra é um monte de gente que é contra então assim e a própria Fórmula 1 também me parece que é contra então assim e é, eu acho que isso se estende também para para os pilotos né então assim sempre fica um, um pezinho atrás e aí tem uma preferência por quem já está no grid ou alguém que está vindo da Fórmula da Fórmula 2 é, essa questão da Fórmula 2 eu acho importante, eu acho que o cara tem que subir mesmo, mas não necessariamente o tempo inteiro, né então, você pode procurar em, outras, em outros lugares como essas categorias fazem. Então eu, eu, eu concordo, eu acho que tem um, tem um quesinho de, de snob, sim, e a gente vê em vários, né, de vários pontos isso, é, o que é uma pena, mas essa vaga da, da, da William vai ser uma das mais interessantes para ver na mão de quem que acaba... E eu vou colocar uma, uma, uma questão aqui. Para mim, acaba ainda na mão do Latina. Teremos uma uma uma surpresa quanto a isso. Gabriel Carvalho, você entende que tem algum piloto da Fórmula E que faria diferença no grid da Fórmula 1? É, eu não acho que teria necessariamente alguém que faria é, diferença. Né? Mas se o Berton puder até resgatar o último super chat que ele colocou aí do nosso é, Daniel Dantas, né? Eu não tinha um banqueiro com esse nome que esteve envolvido em banqueiro, é... não tem um ator, é ator. Então, mas enfim, que ele falou que que a Fórmula não é parâmetro porque qualquer piloto fraco ganha lá. É, eu eu discordo muito disso e, e agradeço a contribuição financeira, mas eu discordo frontalmente disso e eu acho é, assim, esse tema um pouco chato no seguinte sentido é, a Fórmula E, assim nem todo mundo, nem tudo precisa ter a obrigação de ser o pináculo do esporte motor, a Fórmula E não é a Fórmula E nunca quis ser a nova Fórmula 1, ela sempre teve é, o seu formato específico de ser e assim, a, gente, a Fórmula 1 ela é o que é justamente porque a boa parte dos maiores pilotos estão lá mas assim, eu acho chato ficar, a gente ficar relegando feitos de outros pilotos a ficar reduzindo o feito de outros pilotos simplesmente que eles não tiveram sucesso na Fórmula 1 eu discordo disso de qualquer piloto fraco sei lá. eu acho que com exceção do, do campeão inaugural, da qual eu prefiro não citar o nome todos os outros pilotos que ganharam a Fórmula 1 são bons pilotos, talvez não pilotos bons suficientes para serem campeões do mundo, mas se a, gente ficou fazendo, se a gente ficar fazendo esse recorte, a gente teve 30 bons pilotos na história da Fórmula 1 né? então tipo assim, Boemi eu acho um grande piloto de graça eu acho um grande piloto, o Verne também, o Félix da Costa também, o De Vries também, o, e o Van Dorn também, eu acho que só, enfim, caso acabou dele não dar certo na Fórmula 1, acontece, entendeu? Às vezes é uma questão de time enfim, e acabou dando errado, tipo, é, é chato a gente ficar reduzindo o, os feitos dos caras é, por causa disso, por causa de uma passagem na Fórmula 1 que não deu certo. E assim, toda vez que algum piloto da é, ex-Fórmula 1 vai bem na Índia, sempre, enfim, é uma enxurrada de comentário assim, quando o Erikson ganhou a a Indy 500 foi um absurdo, mas tipo, pô, a gente precisa, a galera precisa abrir a mente a respeito dessas coisas, sabe, tipo, pô, o, por exemplo, o Zanardi, o Zanardi é um cara que não deu certo na Fórmula 1, você vai falar que o Zanardi é um cara fracassado, tá ligado, por tudo que o Zanardi conquistou na carreira dele, por ele ter ido mal na Fórmula 1, você vai falar que, sei lá, é, que o Bernie Schneider, que é um cara que, pô, multicampeão do DTM é um fracassado porque ele foi mal na Fórmula 1, o próprio Emi, que, enfim, é, tem uma história legal na Fórmula 1, mas, pô, por exemplo, já ganhou o quatro Mans ou 5 vezes, assim, tipo, a, a, a, a gente tem que parar de ficar relegando a carreira de a fracasso simplesmente porque por é, causa da Fórmula 1, sabe, eu acho que é, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo se destacar, sabe, eu acho que assim pô o Van Dorn e o Devis foram caras aí o Devis sequer teve uma oportunidade na Fórmula 1 o Van Dorn teve num momento ruim mas tipo, pô, é legal para eles que os dois tenham sido campeões e tudo mais, eu acho que é um jeito deles fazerem a história deles, né, é, e, e sobre os pilotos que acabam renegados, né? Enfim, é aquele é aquela coisa. A Fórmula 1 ela ela se fecha, ela tem se fechado muito pro mundinho dela, né, no, nessa última década. Então, com exceção, sei lá, do Brandon Hartley, que foi campeão mundial de endurance e foi para a Fórmula 1, a gente não viu nenhum piloto assim fora da escadinha da FIA chegando, né? E eu acho isso ruim, porque, pô, olha a gente teve, foi legal ter o Zanardi na Fórmula 1, por mais que não tenha dado certo. Foi legal ter o Montoya na Fórmula 1, por mais que. Ah, ah não, o é, Montoya deu certo na Fórmula 1. Foi legal ter o Brudé, é legal quando há esse intercâmbio, né? E, enfim, eu acho é, meio ruim quando a Fórmula 1 ela. Ela fica só nesse mundinho dela, só na escadinha dela. Até porque essa escadinha dela não é necessariamente feita inteiramente por mérito. Aí só a gente vê a quantidade de vaga que é comprada, né? Puramente baseada em dinheiro que tem no grid atual. Que pilotos então, da e Fórmula a... E... Oh, perdão, ah, é. Desculpa, aí. Não, eu só queria completar que a Fórmula 1, na verdade, não é parâmetro, porque, a difer... a... ao contrário de outras, equ... outras categorias, a diferença é, técnica entre as equipes é muito grande. Então, assim, é, é, a... é a questão do Zanardi, é a questão de outros pilotos e é do próprio Rodoni. Então, assim, você nunca vai conseguir ter uma... fazer uma avaliação precisa porque a diferença de, de coisas é muito grande. Então, assim, você tem uma, uma coisa, você ter é, você avaliar o Bottas na Mercedes e outra coisa, você avali, avaliar o próprio Dorn na McLaren dentro da, das condições que ele tinha, ou o Magnussen assim, também na, na Haas de um tempo atrás. Então, assim, é, não dá para você ter uma avaliação e passar isso é, e já considerar o cara fracassado ou qualquer coisa assim porque é, não, tem, não tem esse parâmetro, é como o próprio Marcos Eriksson, né, então assim, na Fórmula 1 ele, ele ficou relegado a uma equipe é, pequena, uma equipe de pouca, pouca margem ali para desenvolvimento e tudo mais, ao passo que ele foi para a Indy ele está na maior equipe, uma das maiores equipes da Indy e está fazendo, é, né, está tendo grandes atuações lá, venceu as 500 milhas, então assim, é muito complicado você trazer, fazer esse tipo de avaliação com a Fórmula 1 como um parâmetro único, né? É só isso que eu queria fazer o um Aden. Sim. E aí eu pergunto para você em casa que acompanha o nosso programa, o nosso vídeo, que pilotos da Fórmula E e da Indy teriam espaço hoje na Fórmula 1? Quero saber de vocês, aí coloquem nos comentários, dando like, compartilhando esse vídeo e vindo para as redes sociais, todas elas arroba Grande Prêmio seja muito bem-vindo 4 não é. é não é o negócio de Curitiba lá mas acho que vocês entenderam qual é a minha opção